Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje vamos reciclar mais uma vez, certo? É, como vocês viram lá na frente Vamos fazer pinguim Mas vamos é, reciclar essas garrafas aqui, ó De bebida, ok? E também Esses tecidos aqui, ó Certo? Ou qualquer um tecido que vocês tenham em casa E vamos envolver elas na nossa de cimento Certo? Vou preparar aqui a natinha Para a gente voltar para envolver elas Ó oh, pessoal, tá aqui o cest já envolvido. Então vamos colocar nas garrafas, certo? Ó oh, pessoal, já secou aqui nossos pinguins, ó, certo? E vamos usar essa mesma massa aqui, ó Que já tem aqui no canal, vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo Mas antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, certo? Para o YouTube entender que vocês estão gostando desse conteúdo E compartilhar também com os amigos de vocês que gostam de artesanato Desse jeito aqui Então vamos aqui umedecer aqui nossa peça Colocar a massa Ó pessoal A gente pega a massa Estica assim Deixa igual uma folha Apontando aqui ó, pra gente fazer a asa do pinguim cola aqui, ó ó pessoal, pro bico vamos fazer uma bolinha depois vamos assim, apertando assim, ó Pronto, é só ficar assim. Aí vamos aguardar por 24 horas essa peça secar para gente lixar e pintar. Tá bom? Pessoal, eu vou ter aqui só para gente fazer um pequeno rabinho aqui no nosso pinguim. Na realidade, não sei nem se pinguim tem rabo, que é o primeiro pinguim que eu faço aqui no canal. Mas vocês me dizem aí. Certo? Mas eu acho que tem. Agora sim. Agora vamos esperar para 24 horas secar e até amanhã. Pessoal, agora vamos pintar. E lembrando, não esqueçam de fazer o acabamento embaixo também, que é muito importante, tá bom? E eu já lixei, certo? E agora vamos pintar de branco também. Eu usei essas tintas aqui, ó. É, pigmento, tinta para tecido. E misturei algumas tintas também no, na tinta para parede, certo? E pode ser para piso também. Aí eu vou pintar de branco só aonde eu quero que fique branco, tá bom? Então vocês podem me acompanhar agora. ó oh, pessoal já finalizei assim certo Eu passei esse verniz aqui spray fiz essas duas touquinhas de feltro só para ficar mais bonitinho mas vocês podem estar fazendo do jeito que vocês quiserem tá bom só colocar aqui ó e ajeitar então quem já gostou do nosso pinguim pessoal, que foi feito com muito amor para vocês, aproveita aí ó. se você está vendo esse vídeo agora se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo, tá bom? deixa um joinha, comenta lá embaixo e compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês tá bom? um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser beijo